de continuidade. Bem bacana. Bem, agora o nosso último destaque é esse encantamento saga de erupção, né? a primeira erupção. Eu acho muito interessante ah, como, muito legal assim, como a arte da carta ela está coerente com as etapas. Né? Você pode ver lá em cima a primeira cara, eu gosto muito dos vídeos da, da Universidade saga, de Magic esse cara é muito legal. Bem, agora, dando sequência à corrente, eu vou indicar, nesse momento, outros dois canais para listar o seu top 10, enfim, conjunto de cartas é, relacionados à dominária. O primeiro canal que eu, eu gostaria de convidar a participar desse, dessa corrente é o meu amigo Denis, né, do canal é, Biblioteca de Alexandria, né, já participou aqui do nosso canal em uma entrevista, e convido aí a, a participar dessa <música> Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. A comunidade brasileira de Magic está circulando uma tag uh, na qual a gente está falando sobre dominária, e o que a gente espera de dominária, e o que a gente está achando legal até agora, do que a gente já sabe dessa nova coleção que está para lançar agora em abril. Eu fui tagueado pelo Eugênio, da Universidade de Magic the Gathering, a contar as coisas que eu achei legal até então, do que a gente já sabe dessa coleção. A ideia original era falar sobre o que a gente esperava de Dominária. No entanto, com aquele vazamento gigante que aconteceu na maior parte dos cards da coleção, explicando todas as mecânicas da mesma, a gente achou melhor falar o que a gente achou legal disso tudo que a gente já está sabendo da coleção. A ideia também é fazer uma lista de top 10, alguma coisa, só que... No meu caso, eu sou muito ruim com listas, eu sofro muito para fazer os palpites do Denis, que vocês podem acompanhar no card aqui do lado. Uh, então, eu vou mudar um pouquinho as regras da TAG, eu sei que eu não tô fazendo direito, até porque eu fiquei sabendo dessa TAG não faz tanto tempo assim. Uh, eu vi alguns vídeos antes do Eugênio, mas... Bem, eu espero que vocês gostem mesmo assim. Eu vou listar aqui umas cinco coisas, talvez seis, que eu achei legal no todo de Dominária. Vou focar mais no lore, porque eu tô gostando muito do lore até então. Eu vou separar as coisas que eu vou falar aqui sobre Dominária em tópicos. E, bom, o primeiro deles vai ser o retorno. Pelas minhas contas, a gente já estava há uns 10 anos sem visitar Dominária. Quando eu comecei a jogar, Odisseia já tinha sido lançada, embora o meu primeiro deck foi um deck de torneio de invasão, que tinha lançado, né, dois anos antes. E a gente já estava sabendo um pouco do que tinha acontecido com Dominária pós-invasão felixiana se eu não me engano. Eu posso estar errado no lore, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Se eu não me engano, Yogg-Moth já tinha sido uh, derrotado, enfim. Aí a gente estava acompanhando a, o que a gente chamava de Saga do Mirari, eu não tenho certeza. Eu tenho, assim, de lore eu entendo... Menos do que gente mais, mais experiente aqui do YouTube, como o Elba, por exemplo, do canal Fazendo Nerdice, que inclusive fez uma análise do mapa de nominária que foi né, mostrado para a gente agora nas vésperas do lançamento dessa nova coleção. Dá uma olhada no vídeo dele, eu deixei um card aqui para você acompanhar. Para muitos de nós esse retorno a Dominária representa uma nostalgia gigante. E a gente está sabendo o que está acontecendo com o plano, o que aconteceu com o plano depois de tantos cataclismas e catástrofes que ele passou. Catástrofes e cataclismas que passam desde invasões firexianas, como eu já citei, a fendas temporais pelo plano todo. Fora isso, Dominária é um plano que ele é meio que o centro do multiverso, é um plano que amarra todos os outros planos de existência. E se alguma coisa acontece com esse plano, as coisas não vão bem com os outros. Então, é, você tem uma ideia da importância de Dominária só com essa informação. Com isso e com mais um outro tanto de coisas, a gente fica muito feliz de ver esse retorno. Sagas. Uma das coisas que define Dominária na mente do jogador é a sua história. Dominária não é um plano como os outros que tem uma atmosfera bem definida e uma inspiração bem definida para a criação daquele plano. Por exemplo, Kaladesh é inspirado na Índia e numa espécie de Punk, que seria uma variação de Steampunk. Kamigawa tem uma temática japonesa. A Monquete é um plano inspirado no Egito Antigo. Mas Dominária é um plano gigantesco, que tem um território gigantesco. Cada território é um continente, é um país com uma cultura diferente, com espécies diferentes dominando aquele território. e por conseguinte, cada um daqueles territórios vai ter uma atmosfera diferente, tudo dentro do mesmo plano. Dominária é um multiverso por si só. Tendo isso em mente, o R&D da Wizards resolveu dar um foco maior na história de Dominária. Nós temos menções ao Sran, ao Mirari, aos Felixianos e a muitas outras coisas da história de Dominária em forma de cards de saga. Cards de sagas são uma maneira de contar uma história enquanto você joga Magic. Como se Magic por si só já não fizesse isso muito bem? Mas estes cards, eles focam em episódios específicos do plano, causando efeitos dentro do jogo. Até onde sabemos, as sagas têm três capítulos. Assim que esse encantamento entra no campo de batalha, você adiciona um marcador de lore sobre ele. Assim ativando o primeiro capítulo da saga. Depois de cada etapa de compra no seu turno, você adiciona mais um marcador de lore sobre este encantamento. Ativando assim a habilidade do segundo capítulo. Por fim, depois de adicionar o terceiro marcador de lore e ativar o terceiro capítulo da saga, ela é sacrificada. Além desse novo tipo de card ser muito interessante, eu achei muito bacana o jeito que, que o card se desenvolve ao longo dos seus turnos. As artes desses cards são fantásticas, são... São muito bonitas, e eu já quero cada uma delas. Velhos personagens e seus legados. Sendo dominária, como eu já falei, uma coleção repleta de nostalgia, não é de se surpreender que a gente está vendo alguns rostos familiares nesse plano. Joira, Teferi, Karn, são personagens que a gente já conhecia desde antes da emenda. Eu acredito que vocês, tanto quanto eu, estão bastante curiosos com o que aconteceu e como estão esses personagens agora, nesse momento da história. Até a gravação desse vídeo a gente já acompanhou a história da Joira uh, em sua saga para reconstruir a Bons Ventos. Esse nome é tão bonito em português, Nau Voadora Bons Ventos. Cara, no momento que eu ficar rico e tiver um iate, eu vou chamar ele de Bons Ventos. A possibilidade de eu ficar rico e de ter um iate é muito pequena, mas... Não só isso, ela também está procurando uma nova tripulação para o navio. E dentre os tripulantes que a gente já está vendo serem recrutados, a gente está vendo Shanna, que é a herdeira de Sisai. A gente tá vendo também Raf, que ele é do clã dos Capachenos, que deu origem a Gerhard. Não só Raf, a é Danita, que também é do clã dos capachenos. Enfim, é, vendo tudo isso, assim, tipo, vendo essas menções tão óbvias e presentes dentro do, do, do lore, é, eu confesso que meu coração bateu forte em vários momentos lendo a história até então. E eu tô realmente muito empolgado para ver. Essa galera tripulando a Bons Ventos. A gente já sabe de alguns outros tripulantes que ainda não foram revelados a sua participação dentro do lore. Mas a gente já sabe que eles vão tripular a Bons Ventos também. Eu não vou dar muito spoiler, eu vou deixar que você leia o lore e que você acompanhe à medida que a gente ficar sabendo mais coisas. Encontro de Lores. Uma das coisas que está me deixando bastante empolgado, justamente nesse sentido de lore, é ver que as histórias elas estão se amarrando cada vez mais. E uma coisa que me surpreende bastante é ver que a gente está amarrando uma história muito antiga, que é a história de Dominária, com a história mais recente do jogo, que é a história das Sentinelas. Talvez a gente possa chamar isso de Encontro de Arcos, mas não sei nem se o termo técnico existe, se esse termo existe dentro da na... técnica da narrativa. Mas também acho que é irrelevante, então... Por exemplo, Liliana é de Dominária e ela fugiu do plano uh, por conta de um erro muito, muito grave que ela cometeu com o irmão dela, o Josu. Até então, até onde eu entendi dentro do lore, ela nunca mais tinha voltado pra Dominária. Mas agora a gente tá vendo a Liliana lidar com o passado dela e... Só isso já seria fantástico, só isso já seria uma coisa fantástica. Mas a gente não tá vendo só a, a história da Liliana dentro do plano. A gente está vendo que a Liliana vai ter que lidar com Bells and lock que é um dos uh, demônios do pacto dela, né, dos pactos dela. Uh, esse demônio, inclusive, transformou o Joso, irmão dela, num lixe. Uh, então ela vai ter que enfrentar Bells and lock Só que ela não vai entrar na porrada com Bells and lock sozinha. A Joira tá tripulando a Bons Ventos de novo, justamente para lidar com a Cabala, que é liderada pelo demônio Belzenlok. Então a gente está vendo uma espécie de crossover entre as duas histórias, e isso está me deixando bastante curioso para saber onde vai dar. Cards Históricos. No que toca a mecânicas, eu posso dizer, eu posso ousar dizer que Dominaria é quase uma Legends revisada e ampliada. Para essa coleção, a condição de lendária conta muito para uma carta agora que a gente está falando de histórias, de, de que a gente está falando que Dominária é uma coleção que liga muito para a história. Por isso, essa coleção não está olhando só para lendárias, também está olhando muito para artefatos e para as próprias sagas, o novo tipo de card que está sendo lançado nessa coleção, e está classificando esses cards como históricos. A condição de card histórico vai contar muito para alguns outros cards, que vão dar alvo em cards históricos e coisas do gênero. Eu me pergunto se essa nomenclatura vai uh, vigorar para as coleções seguintes, ou mesmo se isso vai se tornar uma nomenclatura permanente do jogo, tipo, vai, né, vai ser uma coisa retroativa, que vai afetar as coleções que já foram lançadas antes. É, eu imagino que não, mas eu não acredito que isso vá afetar tanto o jogo se acontecer. E, de qualquer forma, esse tipo de mecânica, assim, essas novas mecânicas, sempre me deixam bastante curioso com o que pode acontecer com decks do Standard, ou mesmo de outras coleções, de outras coleções, de outros formatos, como Modern, Legacy, Vintage, Commander, quem sabe até Pauper, por que não? E das coisas que eu listei, essas foram as cinco mais importantes, mas eu também poderia falar uh, de algumas menções que foram feitas já nos cards que a gente já viu, como por exemplo no card Explosão Ruinosa de Urza, a gente tem uma menção natural, evidente e óbvia a esse Planeswalker, que é basicamente a cara de Dominária, basicamente o que define Dominária. Se a gente fosse definir um símbolo para Dominária, usa seria esse símbolo. E alguns poderiam vir a reclamar que a gente não tem um card de Planeswalker de Urza dentro de Dominária, mas eu digo para essas pessoas para não reclamarem, afinal de contas a gente já teve um card de Planeswalker de Urza em Unstable. E eu sinceramente acho que uh, essa versão de Urza, né, em card de Planeswalker está bem cabeça. No! God! Please! No! No! Aliás, eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre esse card. É, eu falava sempre para as pessoas com quem eu conversava que tinha que ser lançado um card comemorativo. Uh, Uh, um card, tipo, promocional que não valesse em nenhum formato. Uh, que fosse um card de Prince Walker de Urza. Não era bem o que eu esperava, mas eu achei bem legal essa carta de Unstable. Eu acho que valeu a pena esperar. Realmente, tá bem cabeça. Não sei porque eu tô insistindo nessa piada. Vocês não acharam graça nenhuma. E bem, essas foram as coisas que eu achei legais de Dominária, né? Até onde a gente sabe da coleção. Ahn... Uhum... Eu era pra taguear algumas pessoas no final desse vídeo, só que eu não tenho muita certeza de quem eu vou taguear. Por hora eu só tenho um canal em mente. Ela tem um podcast chamado Lord Nautas. Eu tô falando da Maggie Fornazari. Então, Maggie, você está tagueada. Eu gostaria que você uh, falasse um pouquinho mais sobre uh, o que você achou legal, o que, que você acha bacana de dominária até então. Sei que você já está falando do Lord de, domin de dominária, então... Uh, Fale um pouquinho mais das partes da, da mecânica, porque né, nesse vídeo eu falei bastante de lore, né? Afinal de contas, eu sou um cara meio vortos nesse sentido, talvez. Enfim. E se tiver mais alguma pessoa que eu queira taguear que eu não tenha falado no vídeo, você pode dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu certamente vou... Uh, vou colocar o link do canal da pessoa, aí a pessoa também fica sabendo. E se a pessoa não ficar sabendo, bom, eu... Então um jeito de avisar ela. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha aqui embaixo para dar aquela força pro canal. Se você dá o seu joinha, mais a gente fica sabendo do nosso conteúdo e eu fico sabendo se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito na Biblioteca de Alexandria, se inscreva clicando aqui embaixo e ativa as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo que vier a sair nos próximos dias. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam legal até agora de Dominária, no sentido do lore, no sentido dos cards, no sentido das mecânicas, no sentido de, sei lá, mudanças de regras, que a gente teve algumas mudanças de regras novas que vão entrar em vigor com o lançamento de Dominária. Por favor, fala a sua opinião. A gente sempre gosta de saber o que, que os nossos inscritos uh, têm a dizer sobre o que a gente produz aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, lembre-se da história. E viva a história. Eu tentei falar uma coisa profunda, mas não deu certo. <risos> Tchau!